No dia 12 de dezembro de 2022, uma pessoa tinha me mandado várias mensagens em inglês. Eu comecei a gravar pro meu canal e dei o nome de Negro Nega Madutadinho, versão alternativa. Essa série bombou pra caralho no meu canal. tem um vídeo com mais de 3 mil fucking views. E é o vídeo mais visto do meu canal. Só que depois que eu comecei a gravar os vídeos, ele ainda ficava mandando mensagens pra mim. Eu tinha tentado falar com ele algumas vezes, só que ele não respondia. Então eu decidi encalco ele. Ele começou a fazer uns barulhos estranhos e depois ele tinha saído da caua. Ele não falou nem sequer um B, porque... Ah, ele falou. No vídeo eu falei com ele e descobri que ele é um todinho de outra dimensão. Dava a entender que ele era, obviamente, um todinho de outra dimensão, né? Tá no título, porra. Mas será mesmo que ele é realmente um todinho de outra dimensão? Bem, é isso que nós vamos descobrir... A FORÇA Mas pera que a gente ainda vai chegar nessa parte mais tarde Mas, enfim Enquanto eu tava offline no Discord O 299 enviava as enigmas pros meus amigos E a gente teve que encarar um monte de vezes pra resolver os enigmas dele E olha... Que não foi fácil Lá pra fevereiro e abril Que é esse mês mais ou menos Eu tava no meu servidor do Discord Inclusive o link na descrição nossa, daqui a pouco vai ter patrocínio, meu eu tava mostrando e falando que o vídeo 29933335 era fake eu tava mostrando que eu tinha uma outra conta no Discord E eu decidi colocar o nome de 29933335 Aí com a minha outra conta, que era do 299 blá blá blá Eu enviava as mensagens pra minha conta principal Só que quando eu tava mostrando pros... pros... Quando eu tava mostrando pros meus amigos Teve dois círculos pretos Que significa que foi a minha outra conta que mandou mensagem pra mim E a... Outra que era do 299 verdadeiro Cara, na hora eu fiquei em choque, mano eu e meus amigos ficaram sem entender nada Ah, e além disso, o 299 ficou mandando um monte de código morte sem eu ter gravado Então eu perdi um monte de enigma dele Só que graças a Deus os meus enigmas. <risos> meus enigmas Só que graças a Deus os meus amigos gravaram E todas essas coisas davam em algumas palavras Tipo, not ever, que significa que em português não acabou Tá, né? E também teve algumas vezes que ele mandou um vídeo em um arquivo zip. E nesse arquivo zip tinha um outro código morse Esse aqui era uma loucura, cara. Vocês não estão entendendo. Mas, enfim, vamos pular pra parte onde um dos meus amigos era suspeito. E sabia do plano inteiro do 299 desde o início. tomei com mais ou menos três amigos meus, Electric e o Aba e o Gabriel. E um deles era o suspeito. E a gente também tava com o um juiz, que era o próprio Coco Seco. Sim, aquele mesmo cara do vídeo da Tamba Azul. A gente ficou falando muitas vezes que a gente não era o 299, só que Todo mundo desacreditava do outro e virava uma bagunça Mas a pessoa que ficou mais quieta foi o Electric Tinha uma vez que a gente colocou o 299 no grupo e ele entrou na cal Só que quando ele entrou na cal, o Electric simplesmente se montou instantaneamente Aí a gente começou a suspeitar pra caralho dele Eu não tava aguentando mais, velho. Teve uma vez que ele entrou na cal dos, dos meus outros amigos, mano E ele ficou tocando aquela música infernal do caralho Do capeta, do satanás, do diabo Troll Quem é que tu convidou, Rafa? Ah não, eu tinha convidado alguém. Mas enfim, já que ninguém vai revelar, eu vou fazer isso à força. Eu decidi que se ninguém contar quem é o 299 em 5 minutos, eu apago todos os meus vídeos onde eu menciono o 299. Eu fiz um vídeo chamado 01 um, Countdown onde tem um timer de 5 minutos. E se esses 5 minutos acabar, você já sabe o que vai acontecer. Enfim, todo mundo ficou falando pro 299 falar quem ele é e pra eu não apagar os vídeos. Ele já... ele já tava... ele tava... ele... E já... e já tava... E já se passaram mas, e, tipo, já tinha e tipo, já tinha se passado mais ou menos 3 minutos E o 299 tava decidindo se ia falar Até que o tempo acabou O 299 ainda não falou quem ele é Então o que eu fiz, exatamente Nada, porque depois de alguns segundos o 299 revelou quem ele é E você vai ouvir quem ele é Pelos seguintes caracteres que vou sair da minha boca R. A. S. -S o. Sim Nenhum dos meus amigos fazia parte Tirando o Electric O Raso falou que o Electric ajudou ele a fazer tudo E depois que o 299 revelou tudo Todos nós ficamos felizes e em paz Só que... <risos> Aparentemente o Raso não tem acesso à conta do 299 Ele disse que era um outro amigo que estava controlando E ele falou que aquele amigo só tinha aquela conta que era do 299 Porém... Aparentemente, o Raso falou que ele estava descontrolado e estava tocando um monte de código Morse em Cal. Então, aparentemente, a série ainda não acabou.